Todo mundo aí já sabe do caso do dono da moto, que teve sua moto quase roubada né, por esse bandidinho aí. E o sujeito, na verdade, teve a sorte de ter um policial no carro preto ali na frente. Então, vamos parar de elogiar a polícia, porque a polícia não fez mais do que sua obrigação. Tá? Você é roubado através de impostos para pagar esses inúteis policiais, né? e quando eles não fazem mais do que a obrigação, ainda recebem elogios. Não faz sentido. Pensa nos 50 mil homicídios por ano que acontece no Brasil, 92% a polícia não sabe quem foi, tá? Agora, vamos imaginar uma hipótese. Imagina que o policial não estivesse no carro preto, tá? Essa moto já teria sumido do mapa. Essa é a verdade. Ponto final. E, se esse cara não tivesse seguro, vamos supor que ele não tenha, então ele ia amargar o prejuízo. Ninguém ia ressarcir o dono da moto. E esse, esse bandido aí, ao contrário de... de que muita gente falou, ele não foi morto. Ele foi internado no hospital lá do Tatuapé e tá pronto para sair. aí Passou uma cirurgia e tá pronto para voltar para as ruas para continuar seus roubos, né? Tranquilo. Né? Se for menor de idade, eu não sei se é menor, vai voltar tranquilo. Ele e seu comparsa, eles vão voltar a roubar. E a polícia não vai fazer nada. Então qual a solução? Ataquem o estatuto do desarmamento que foi sancionado pelo boçal do Lula. O Lula acreditando que isso ia promover paz e conseguiu o oposto, ou seja, mais e mais violência. Uma população desarmada não pode se defender, tem que ficar contando com a sorte, se humilhando perante o Estado. Agora veja essa notícia, quase 4 mil roubos de motos em apenas 3 meses, apenas na capital de São Paulo. O que, que a polícia fez quanto a isso? Nada. Veja esse site, Cadastro Nacional de Motos Roubadas. Quer dizer, a gente precisa até ter um site para cadastrar o, o, as, as motos roubadas. O que, que a polícia fez quanto a isso? Nada. Absolutamente nada. Né? Então, eu só vejo ignorância matemática. As pessoas veem um caso em que o policial teve sorte de estar no local... Né? E fez alguma coisa, quer dizer, não fez tudo, porque ele conseguiu balear um e deixou o outro escapar ainda, né? Esse cara é elogiado. Agora todos os outros inúmeros casos de motos roubadas, cadê as pessoas que elogiam por isso? Agora elas ficam quietas. Né? É, um, é um sistema extremamente ineficiente e pior, que tem que contar com a sorte. Né? Isso porque esse dono da moto teve a sorte de não ser morto. Ele poderia ter sido morto, né? Agora, quem que fornece serviço de verdade? Porque chamar por isso de serviço é uma ofensa ao termo serviço. Serviço é voluntário, não é imposto. Serviço é o mercado que está fornecendo através de seguros, por exemplo, é um serviço. Rastreador é um serviço. A câmera que o dono da moto usou para filmar o próprio assalto, aquilo é um produto produzido pelo mercado também. Né? Então, ou seja... É, não é o Estado que vai resolver a, a, a situação, é o mercado, através de serviços de segurança. Né? Até o fato de, de, de você poder portar uma arma, coisa que o Estado tirou essa, a sua liberdade, seria um produto produzido pelo mercado, afinal é o mercado que produz uma arma. Né? Isso traria muito mais segurança para todo mundo. Então, pessoal, esqueça o Estado, a solução não é o Estado, a solução é e sempre foi o mercado, o livre mercado... Liberdade econômica, é isso que você tem que defender.